Fallen, Boltz, Cello, Vini e No Way. Há vários indícios que essa pode ser a próxima line-up de CSGO da Imperial, mas afinal, quem é No Way? E por que ele é o queridinho do Fallen e da Imperial para ganhar uma vaga no time principal? E o Fer? O Fer vai ser quicado? Não, mas precisamos perguntar a ele se o mesmo ainda quer jogar CSGO profissionalmente. Vem comigo, rapaziada, que eu tenho muita coisa pra falar hoje e no final vocês entenderão porque isso faz muito. Muito sentido Se inscreva no canal, rapaziada Meu sonho é ter um milhão de inscritos Falta pouco, então faça parte da matilha Só um cliquezinho aí embaixo Clique, que pra mim faz toda a diferença Então, por favor, se inscreva aí É nóis Eu nunca sorteio do um cachorro, velho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 do que eu já fiz. O Rian tem o um inventário mais caro do Brasil. Avaliar. <risos> a <tose> a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, e é isso rapaziada Noeizão na Imperial não é uma loucura, mas afinal quem é Noeizão? Ou então apenas Noe? Kaique Santos tem apenas 17 anos e há cerca de 2 anos ganhou destaque no cenário brasileiro de CSGO com as suas lives onde sempre mostrou ser um jogador no mínimo diferente, o Noe inclusive já recebeu diversas propostas para jogar em times profissionais, porém negou grande parte delas, pois estava praticamente fechado com a equipe da Fluxo, que hoje é composta por VSM, UD, Phelps Lucãozi e Lux. O no Way já revelou que estava praticamente fechado com a equipe da Fluxo, porém, eles optaram pela contratação do Lucanzi. Treinando, Tava jogando lá o dia inteiro treinando off-live vários mapas, né? Jogou, tá ligado? Treinando aí, meio que agora essa última semana deu certa a compra do Lucãozi aí eu tive tipo, uma reunião com eles, né? Eles falaram que deu certo, a Fluxo acabou comprando Aí, mano, eu super entendi, porra Uma contratação muito cara, inclusive A Fluxo pagou quase 2 milhões de reais Para a Sharks, para ter o Lucãozi. Enfim, o No Way, achando que estava fechado com a Fluxo Recusou diversas propostas De times profissionais E até agora está livre no mercado Cachorro, você está mentindo? Ele não está livre no mercado? Ele joga pela seleção do BT? Rapaziada, a seleção do BT é um time de amigos Ok, é um time de jogadores profissionais, é um time profissional Mas não tem org, não tem contrato O Way sim, está livre no mercado E esse é um ponto importante Pois o time que quiser contratá-lo não terá que pagar nenhuma multa O no Way é dono do próprio passe Óbvio, o time que o querer terá de pagar salário Custear ali todas as viagens e despesas Mas não terá que pagar uma multa rescisória Para tirar o no Way de alguma equipe Porque ele não tem nenhuma equipe E isso é muito bom, rapaziada É uma baita economia Ainda mais o no Way, que é um jogador novo E muito talentoso Caso ele fosse de alguma equipe e tivesse uma multa Essa multa seria bem salgadinha esse é o primeiro ponto. O no Way viria praticamente de graça pra Imperial. Custo zero para a adesão. Ah, cachorro, mas a Imperial realmente vai contratar um streamer? Um cara que joga bem aí nos pugs da vida? Então... Não é bem assim. Pela seleção do BT, o Way já participou de vários campeonatos nacionais, jogando contra times profissionais. Em setembro, a seleção do BT fez um jogo contra a equipe do Corinthians. Eles perderam a partida, porém, nessa partida, o Way teve o melhor rating 2.0. Ele matou 32 bonecos e acabou morrendo apenas 18 vezes. E esse desempenho excepcional do Way já é um padrão para ele, jogando pela seleção do BT. Inclusive, recentemente, eles foram campeões em um torneio em LAN, onde o Way foi o MVP. E, ainda em setembro, o Way completou para a Imperial em alguns treinos. O próprio Fallen confirmou isso. O Noe treinou com a Imperial uma primeira vez quando o Fer não estava em sua cidade de natal, logo não poderia participar dos treinos. E uma outra vez, quando o Boltz ficou doente. E o Fallen, perguntado sobre o desempenho do jogador nos treinos, não poupou elogios, rapaziada. Abre aspas, ele tem muito talento sim, muito potencial. É um bom jogador. Lógico que tem pouca experiência ainda, mas se ele continuar firme e se dedicar, ele tem como estar nos principais times do Brasil no futuro. Quem sabe tem que continuar se dedicando. Já mostrou o potencial aspas. É um jogador excepcional, é um jogador sondado e é um ótimo investimento. E esse ponto conta, rapaziada, e conta muito. Se você tem a possibilidade de contratar um Way de fazer um contrato com ele, ainda mais com custo zero, você tem um ouro a ser lapidado. E falando empresarialmente agora, rapaziada, a contratação do way que tem apenas 17 anos, pode trazer muito lucro lá na frente. Veja bem, o Lucãozi foi comprado pela Fluxo por quase 2 milhões de reais. O Cello, que a Imperial comprou da MBR há uns meses atrás, comentam por aí que foi um milhão de reais. Esse tipo de coisa é muito comum no futebol. Você ter um jogador jovem, uma grande promessa, cara... Não só pensando no que ele pode agregar no time, nos títulos que ele pode trazer, mas também pensando numa possível venda lá no futuro. Repito, no tem apenas 17 anos, ele joga muito. E ele tá provando a cada dia que não só joga na stream, ele tá se mostrando um jogador que cresce em partidas profissionais, um jogador de muito impacto e, é muito claro, que depois do Major Antwerp, os resultados da Imperial foram péssimos. O time não consegue alcançar bons resultados. No Major Hill, não ganhou nem sequer um mapa. eu não acho que o Boltz e o Vini irão sair do time como muitos pedem por aí, inclusive. Eu inclusive discordo, mas enfim. Pelo que a gente nota, acompanhando o cenário, eu sei que é triste, tá ligado? Mas pelo que eu vejo, é mais provável que o Fer saia da equipe, é mais provável que o Fer se aposente inclusive antes do Fallen. E eu digo que é triste porque ele tá jogando super bem. No ano de 2022, o Fer possivelmente foi o jogador da Imperial que melhor desempenhou, individualmente falando. Mas a real é que parece, ele mesmo já disse que não tá mais naquele gás de jogar CSGO profissional. Rapaziada, pode não parecer, mas a rotina de um profissional do CSGO é puxada. Treinam cerca de 12 horas por dia, viagem pra lá, viagem pra cá, tudo isso é muito cansativo. Ativo. E financeiramente falando, o Fer não precisa mais disso. Ele, focado nas lives, é um dos maiores streamers do Brasil. Além de ser um baita empresário, ele tem vários negócios pelo Brasil, ele mesmo já revelou isso. Então assim, financeiramente falando, ele não tem mais a necessidade de passar por tudo isso. E eu realmente tenho a impressão que o Fer não ficará mais muito tempo jogando CSGO pela Imperial e nem time nenhum. E eu tenho certeza que o no Wayzão é o favorito. Pra assumir essa vaca. O Fallen tá muito próximo do Noe, rapaziada. Quem acompanha vê. É muito lindo. Mas quem é Noe? Pra quem não conhece. Ele realmente joga tanto assim? Vejam com os próprios olhos. Tome. Um... Tome. Era um bot também. Mas ele faz. Ele faz todo mundo parecer bot. Meteu então é um bang lá pra B, meter um bang pro meio pra pegar o retake. Meu Deus, coitado do Silent e do Made in Hell. Nossa Senhora, cara. é o, é o mouse do Fallen, cara. É o mouse do Fallen aqui, galera. É o mouse do Fallen, é o mouse do Fallen. Eu tô usando esse mouse do Fallen aqui, é realmente bom. Eu tenho um branco também que ele mandou pra mim, enfim. Eu tô pensando em sortear pra vocês lá no meu Instagram. Vamos ver, vamos ver. E you o know Way fazendo a divulgação, ó. NoWay fazendo a divulgação já. Compre o mouse do Fallen aqui, ó. Pra ajudar o seu teammate. Mas é incrível, né? A forma que ele joga contra os level 20. Enfim. Faz os caras parecerem... Ó, oh, aqui na live do BT. BT morreu. E aí a tela do No Way. Mesmo round. Balão, balão, guys, balão. É muita tranquilidade também, né? Eu nem vi esse, esse KNN. O que, que é isso? O que, que é isso? Ah, ai. É muito bom andar de Ferrari, mas vai! Muito tempo andando de Fusca, com linha, NAC, Gal! <risos> Agora que entendi. Mais uma aí do BT telando ele. Agora ele jogando de Alp. Largou o Alp, puxou a K. Mirinha preta, hein, mano. Mirinha preta às vezes às vezes pega, viu? Sem brincadeira. Ó, já humilhou um. Olha o movimento tá do cara. Olha o prefire, mano. Aí tem é informação a do outro ali, um um não vai errar aqui. Ele vai fazer um clutch. É óbvio que vai. Você tá vendo isso aqui ao vivo, cara? É óbvio que vai. vai round Inclusive, guys, partida profissional aqui, tá? Seleção do BT versus os grandes Academy. Partida cara, profissional aqui, guys. Não é pugzão, não. Essa vai pra todas as mídias. Sociais, internacionais. <risos> Viu? Que foi mesmo. essa mirinha preta aí tá chamando a atenção, viu? Sem KO. Caralho, Ui. moleque! Olha isso, ele ganhou jogando uma Glock Ace pra cima. É isso, Tô moleque! Armado. Jogou demais, muito hein? Muito key, muito key, muito key. Em meio. Aqui, ó, mais uma. é outra? Quer outra? Quer outra? Nossa, olha, olha, olha a Smoke bugando ali. Ó, oh, ó! Oh. Quer outra? Quer outra? Quer outra? Que isso? é outra? Eita! Que, é que, é que, é que, é que que é isso? Pega, negão! Pega! Eita porra! Não é qualquer um que faz isso, não, tá, rapaziada? Ah, mas não foi em partida profissional, mano. Em partida de nível alto. Pega qualquer pro player aí, quando no level 20. Vê se ele fará isso com frequência no Oi e faz. Ah, não, por mim o vídeo acaba aqui. Isso daqui é imoral, mano. Isso é imoral. Sacara, Isso, é imoral. Tá de... Isso é imoral. Vem porra. Nossa, mano, tadinho dos singles. Aqui na tela do cold, hein? Olha a pedra! <risos> e cold. E cold. Errou o tiro, não errou o segundo, não errou o terceiro, não sei como, não errou o quarto e não vai errar o quinto, que isso, ainda meteu um BUNNY, tá maluco, vai é tiro nice também mano, eu, eu não sou muito fã de estileto, mas é uma faca que deixa liso, é uma faca que pra jogar é legal, é bacana. Mais uma de Jiggle do Homem. Tá, fudeu pra nós, Fodeu. ela me deu tudo errado, Fodeu. lascou de vez. Meu pai. Um x1, hein? Ele levou um ninja e de o dedé, Coitado do comerciante. Vamos ver a USP Caminho. dele, vamos ver se a USP dele canta. Bom dia. Bom dia, Bom dia meu mano. Nossa, sem silenciador Creio que não Veio. Na, assim, deu dó do Rai, deu dó do Z, Y, X, PJ, mas deu muito mais dó da Larissa Mandela Nossa senhora, Mandela, que Mandela, Manuela, aquilo é um um Sei lá ah, Pra quem não sabe, rapaziada, foi o week em 2021, falou sobre o varado do cachorro 337 lá no Vertigo Na época eu não entendi o porquê ser varado do cachorro 337, hoje eu sei o motivo, já já eu explico Agora eu vou dar uma bang do cachorro 337, peraí Não, <risos> Rapaziada, é varado do cachorro 337 porque o pixel é esse daqui, ó, você crava aqui. E aí você tem que mirar mais ou menos nessa região E aqui, depois que me mostraram, eu reparei Tem um float, ó, 0.0002 Mano, tem um float Isso aqui é um float todinho E ninguém ensinou, ninguém falou mais sobre float do que eu nesse Brasil Enfim, demorei pra entender Depois que eu entendi, mano E o bicho mita de Mag7 Ó, o Mag7 do homem Aduki. Aduki. Ueta, mano Ueta, tadinho Ó, oh, humilhando o jogador. Qual, já, já. qual a necessidade disso? Qual a necessidade de humilhar o Marx? Qual a necessidade? Aqui ó, mais uma. Varanda, varanda. Entra meio, entra meio. Chega. Tá bom demais. Não preciso falar mais nada. É isso, rapaziada. Se inscreva no canal. Todos os dias, dois vídeos novos, faça parte da matilha. Gostou de é ter um milhão de inscritos, falta pouco, vamos lá. É isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu, ó. No Way na Imperial. Vocês podem não acreditar, porém, o dia que acontecer, voltem nesse vídeo. E, mano, confia no pai. Tamo junto, rapaziada. Eu rio, vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!